As reações que tive ao retomar essas imagens, depois de quase um ano, foi uma oscilação entre lágrimas e sorrisos. Se ser mulher sempre foi lutar, eu acredito que hoje essa resistência é muito mais consciente do que instintiva. Pelo menos para mim. Não há um dia em que eu não reflita sobre como eu me posiciono nesse jogo semântico que comporta amor, preconceito, sonhos, retrocessos, lutas, desilusões e liberdade. Uma pergunta interessante, porque tipo assim, eu tava pensando esses dias pra um projeto e tudo que vinha na minha cabeça era tipo a parte ruim de ser mulher, sabe? A parte tanto nossa resistência, a gente tem que lutar pelos nossos direitos. E eu não conseguia pensar toda a parte boa de ser mulher. Mas eu me orgulho muito de ser mulher. Eu acho que até agora eu não consigo estabelecer tipo isso é o bom de ser mulher. Porque eu acho que a gente tá sempre muito concentrada em ir contra a corrente, sabe? Ser mulher não é isso que a sociedade diz pra gente. Ser mulher pode também ser isso, na verdade, né? Mas não exatamente isso. A gente pode não ser o que esperam da gente. Pronto. Bom, a mulher hoje pra mim é mulher, é... ela é multi, né? De resistência, mulher é de luta, mulher de coragem, né? Mulher é que que enfrenta situações de uma forma muito, eh, ao mesmo tempo, doce, mais forte, firme. Né? Então, é estar nesse contexto eh, da luta e da resistência, mas ao mesmo tempo com uma doçura, não é? E com, e com verdade e com firmeza. Ser mulher é resistir a tudo que vem acontecendo, com todas as cargas d'água que vem colocando por cima da gente, dizendo que a gente não pode ser. E a gente é. Eu sou uma pessoa que resiste às atrocidades da sociedade todos os dias, buscando empoderamento, meu empoderamento tanto como mulher negra quanto mulher na sociedade. Ser mulher é ser, é um, em primeiro lugar, um ser que Deus abençoa, né? E ser respeitada como mãe, como filha, como avó, pelos homens, defender o nosso direito de família, direito do ser humano. Muitas coisas, né, que, é, que a mulher, né, que dizem a mulher é ser que frágil, que mentira, né, mulher, todo mundo sabe, né, tem as exemplos quilombolas, índios, todos somos mulheres e defendemos nossa família, nosso espaço. É uma pergunta simples e muito complexa, né? o que me constitui né, enquanto ser humano, mas também enquanto uma diferença né, que marca a trajetória das mulheres na história da humanidade, que foi sempre né, de exclusão em relação ao patriarcado. Ah, então somos muitas, mas ainda somos uma minoria social e precisamos estar constantemente em luta, de alguma maneira. Né? Esse ato e, todas as historicamente, todos os momentos de encontro da, das mulheres mostram muito essa potência do feminino. A de transformação de resistência que nós temos enquanto mulheres. É luta, porque desde sempre a gente aprende que a gente tem que agir desse jeito, daquele, pra mostrar que a gente é mulher, que a gente tem que ser feminina, que a gente tem que ter cabelo comprido, usar brinco, essas coisas. Então, pra mim, ser mulher é, é transgredir isso. É não precisar de nada disso pra mostrar que eu sou mulher. Eu vim para cá para mostrar para ela, principalmente, que a história pode ser mudada, que a gente tem que ser ouvida, nem que eles não queiram nos escutar, mas eles vão, a gente é forte, a gente é guerreira e ninguém vai nos calar. Mulher negra sofre muito, muito, muito. Tanto no seu ambiente de trabalho quanto no seu ambiente escolar. Para eu chegar até a universidade foi muito difícil, né? Tanto como mulher negra, né? E por eu ser cotista, né? Eu sou a única mulher negra na minha sala de aula. Então as pessoas olham assim: ah, ela é a única negra da sala, vamos cair em cima dela. Mas minha mãe sempre me ensinou: nunca baixar a cabeça para ninguém, tá aí. Nossa, como? Muito? desde de criança até... Hoje em dia a gente sofre ainda, porque a gente não tem todo o respeito que merecemos. Tipo, uma mulher colocar uma roupa curta já é rotulada, ou tipo, hoje como... A vida inteira existiu, é pura hipocrisia. Uma mulher namorou outra mulher... Ai, são isso, aquilo, esse preconceito, é tudo hipocrisia, a vida inteira, desde que de existia isso, isso aí é só, é a cabeça de certas pessoas que... É comum que a gente repete nos movimentos sociais, é o lugar da mulher é onde ela quiser, é, que bom se fosse, ainda temos muitas barreiras para que isso realmente aconteça, mas eu acho que a gente está disputando isso sim. Ah, e temos toda uma tradição histórica de mulheres maravilhosas e brilhantes que nos antecederam, que nos garantiram, ah, com muita luta, alguns direitos que nós temos hoje, e para aqueles que a gente não abre mão assim de maneira nenhuma. Ah, então, o lugar da mulher é na política, é na atividade profissional, é em casa, se ela quiser e puder. Né? É sendo mãe, é não sendo mãe, né? é ajudando a cuidar da humanidade de diferentes maneiras. Né? É lutando, é trabalhando, é conquistando novos direitos. Eu acho que esse é o lugar da mulher. Falta a gente ter mais voz, falta ter mais mulher lá em cima, no plenário. Falta a gente ter, ter mais ouvidos para escutar a gente. E hoje a gente veio para a rua por esse motivo mesmo, para poder ouvir a gente. Tem uma música que eu gosto muito, que diz que o, nosso, o, meu, tipo, o meu corpo é um templo. Quanto eu posso conseguir por isso, sabe? Eu acho que é isto. Você sendo mulher biologicamente ou não, sabe? Você é quase que uma instituição. Meu corpo se movimenta nesse fluxo confuso e é sustentado pelo fio da esperança que conduz todas aquelas pessoas que acreditam que transformar é caminho presente. Ser mulher é parir o mundo todos os dias.